Olá! Neste vídeo, demonstraremos como protocolar a interrupção de seu título profissional de nível superior. Lembramos que este procedimento é facultado ao profissional cujo registro esteja ativo e que não pretende exercer a profissão com um título de nível superior, porém tem em seu cadastro o título de técnico em segurança do trabalho. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção Cadastrar Protocolo. Em Assunto, selecione a opção Profissional. Em seguida, selecione o item Interrupção de Título. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório.